Mesma ...situação. Basicamente, queridos, existem quatro tipos padrões de comportamento. Vamos ver esses quatro tipos padrões de comportamento. Um tipo de comportamento é o que nós chamamos de sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que tem algumas qualidades interessantes. Ele é comunicativo, ele é destacado, ele é entusiasta, é afável, é simpático, é bom companheiro, é compreensivo. Ele é uma pessoa que acredita naquilo que a gente fala... No entanto, o sanguíneo tem alguns defeitos. Ele é fraco de ânimo, ou seja, ele tem um pico de vontade, mas o dia seguinte aquela vontade já passou, já é outra vontade e ele já está em outro momento. Por isso, ele é também uma pessoa volúvel. É uma pessoa que muitas vezes ela está num dia de um excesso de vontade, e no outro dia você não reconhece aquela pessoa. Por conta disso, também ela é indisciplinada. É uma pessoa que não consegue manter uma disciplina de estudo, uma disciplina de ação prática. Tudo aquilo que ela tem que fazer que exige disciplina, para o sanguíneo é uma tristeza. Ele não consegue ser disciplinado. Por outro lado, ele também é impulsivo. Ou seja, muitas vezes ele toma uma reação assim, ele toma uma atitude numa forma muito impulsiva, muito... muito é, Muitas vezes, essa pessoa ela é completamente dominada por sentimentos de raiva, por exemplo. Né? E por conta disso, também ela é uma pessoa insegura, porque ela não pensa a respeito das decisões que ela toma. Ela simplesmente toma decisões. Ela é egocêntrica, ela quer ser sempre o centro, ela é barulhenta, ela é exagerada e, ao mesmo tempo, ela é medrosa. Então, olha que interessante, né? parece ser uma pessoa com autoafirmação, uma pessoa assim com a confiança muito grande, mas na verdade o sanguíneo ele está apenas reagindo, porque no fundo ele é fraco de ânimo, ele é volúvel, indisciplinado e ele é medroso. O segundo tipo de comportamento, ou de temperamento, é o melancólico. Pessoas melancólicas são pessoas que têm algumas qualidades importantes. As pessoas melancólicas são habilidosas, são minuciosas, são sensíveis, mas também são perfeccionistas. Elas querem fazer tudo do melhor jeito, da melhor forma. Elas estão voltadas para a estética. Elas são idealistas, elas são leais e também são dedicadas. No entanto, elas também têm defeitos, são egoístas, elas são amuadas. Né? O que é uma pessoa amuada? É aquela pessoa que quando fecha a cara demora dois, três dias para voltar ao normal, para dar um sorriso. Elas são também pessoas pessimistas. Elas só acreditam naquilo que já deu certo, naquilo que efetivamente tem condições de dar certo. Se tiver 10% de possibilidade de dar errado, o pessimista não, não. Você não conta com o pessimista, porque ele não está contigo nesse negócio. Ela também é uma pessoa teórica. Ela vive muito no nível da teoria. Ela fica imaginando todas as realidades, todas as situações, e por conta disso. Ela é uma pessoa confusa, porque quanto mais você pensa, mais possibilidades você abre e por conta disso a pessoa não consegue escolher qual é a melhor decisão. Ao mesmo tempo, também ela é antissocial, ela não tem muitos amigos, ela é muito fechada, é muito reservada e isso demonstra que ela é uma pessoa extremamente crítica. E talvez um dos piores defeitos desse tipo de pessoa, desse temperamento, né? não da pessoa, mas do temperamento, é que ela é vingativa. Sabe aquela pessoa que ela planeja nos mínimos detalhes como é que ela vai aplicar uma vingança? É o melancólico. O melancólico você passa por ele, dá a impressão que ele é uma pessoa assim, meio abobalhada, meio, é, muito calma, muito tranquila, mas na verdade ela é uma pessoa bem difícil de você lidar. E muitas vezes também ela é inflexível. É, que terrível É uma pessoa que você não consegue trabalhar com ela Algumas variedades de ações ou situações O terceiro tipo de comportamento é o colérico Pessoas coléricas têm qualidades interessantes Em primeiro lugar, elas são enérgicas Elas são pessoas de resolução Elas resolvem, elas vão, elas fazem Elas são também independentes são pessoas que olham para dentro daquilo que elas já têm e elas são capazes de tomar atitudes, de fazer coisas naquilo que elas têm capacidade de resolver. Por isso também são otimistas. São pessoas que, de alguma forma, olham para o futuro, olham para as dificuldades e acreditam que no fundo, no fundo, vai dar tudo certo. Outra qualidade importante do colério é que ele é extremamente prático. Quando você está falando com um colérico, é, imediatamente ele já está pensando como é que vai fazer aquilo acontecer. Ele não está preocupado no pensamento de como fazer, ele já está preocupado no como fazer, ou seja, ele não gasta tempo imaginando, ele faz, simplesmente faz. Por isso também ele é eficiente, é decidido, normalmente é um líder e é uma pessoa audaciosa, né? Enquanto o melancólico vai esperar o leão morrer O colérico vai lá e mata o leão Nem que for na unha né? Ele vai tentar resolver Agora, é lógico, existem também os defeitos do colérico Ele é iracundo O que é uma pessoa iracunda? É uma pessoa é, que se ira facilmente Ele muitas vezes também é sarcástico né? É aquela pessoa que faz, perde o amigo, mas não perde a piada Ele muitas vezes é impaciente o que, que é impaciente? Ele é uma pessoa que não espera o tempo dos outros, e aí ele arrasta todo mundo de acordo com a força que ele tem. Muitas vezes, por conta disso, ele acaba sendo prepotente, intolerante com as pessoas, vaidoso muitas vezes, autossuficiente, né? ou seja, eu me basto, eu não preciso dos outros, e ele acaba sendo insensível e astucioso. Né? Astucioso. Astucioso aqui é no sentido de... É, é, ele está olhando para uma realidade, mas ele está pensando como é que ele dá a volta naquilo. Então, são defeitos que o colérico apresenta que realmente atrapalham bastante. E o quarto tipo de pessoa, ou quarto tipo de temperamento, é o fleumático. O fleumático é aquela pessoa que tem algumas qualidades bem interessantes. Em primeiro lugar, é aquela pessoa calma, é uma pessoa tranquila ela é cumpridora dos deveres, o que você pedir para ela, ela vai fazer com calma, sem chamar atenção, sem brigar com ninguém, ela vai e faz a sua tarefa, ela é eficiente, ela é conservadora, ao mesmo tempo ela também é prática, ela também é líder, só que ela tem uma qualidade que é muito interessante, ela é diplomática, né? é uma pessoa que ela pensa de uma forma muito clara como é que ela vai conseguir aquilo que ela quer. Ela é bem diplomática, ela não briga com ninguém e ela consegue tudo. E ela é bem humorada, é uma pessoa em paz, é uma pessoa tranquila. Ora, quais são os defeitos de uma pessoa que tem um temperamento fleumático? Uma pessoa que tem um temperamento fleumático tem alguns defeitos interessantes. Ela é calculista, né? Ela é uma pessoa temerosa, ela é uma pessoa indecisa, então, se você precisar que um fleumático sendo líder, tome decisão, ele não vai tomar decisão. Ele vai jogar aquilo para a maioria e deixar a maioria decidir, mas ele mesmo não toma a decisão. E depois, quando der errado, ele fala que a culpa foi do povo que decidiu. Né? Ele é, simples, é simples assim que ele faz. Ele é contemplativo, é aquela pessoa capaz de ficar uma tarde inteira Lendo duas páginas da Bíblia e meditando naquilo que ele está lendo Ele é contemplativo, ele fica olhando o tempo todo Ao mesmo tempo, esta pessoa é desconfiada Ela desconfia de tudo e de todos Ela está sempre com medo de alguém passar a perna nela né? Ela é pretensiosa. ela tem as suas pretensões Mas ela não é igual o colérico que fala o que ele quer não, ele é pretencioso e ele vai trabalhando devagarzinho para chegar onde ele quer Ele é uma pessoa introvertida, né? essa é uma outra característica Ela é fechada para dentro e ela é uma pessoa desmotivada Alguém tem que motivá-la Então, essa pessoa fleumática, ela precisa ter alguém do lado dela que seja mais, mais enérgico, mais colérico Que exija que ela faça algumas coisas e que a motive por isso Ela mesmo não tem motivação então, qualquer luta que ela passe, ela desmonta rapidinho. Essa é a característica de freumático.